Ei, hey, rei hey, seja bem-vindo a mais um vídeo. Oh demônio, não para de gravar não, gente, tá dando um erro toda hora, eu já tô cansado de fazer essa intro. Gente, enjoa demais, na moral. Não sei como vocês aguentam a minha voz. Adoro! Então vocês vão, é, vão te ensinar um bug do Cupim Brasil, eles me aprovaram, eles postaram no Twitter, ela ah, vai cair, ó gente, nossa que medo. Nossa que bosta <risos> aí, vocês vão lá na máquina do Garibaldo, na mansão do Garibaldo, na floresta Vocês vão entrar na máquina e virar fantasma Eu já sou fantasma, aqui ó, vai acender a luz do bagulho ali Pra vocês saberem que você é fantasma mesmo Você vai olhar o seu bumbumzinho Olha lá, meu bumbumzinho tem uma cauda, gente É uma cauda, gente, certeza, não é outra coisa Aqui ó, eu já sou fantasma. Você clica no botão de dança que é fantasma. E o código é o time azul para vocês usar É um inter para o corpo. Tá gravando, né? É um inter para o corpo. Deu para fazer um bug bem legal do Among Us. Among Us, não, né, gente? Pelo amor de Deus, Por que colocaram esse nome? no Brasil. Vocês vão usar o que? Não tô lembrado, não. O próprio clube do Brasil ensinando isso, né? Na moral, vocês vão usar a roupa de tubarão. O código é time azul 1. Hum. Eu já fiz vídeo sobre esse código. Vão vestir a roupa do tubarão. Tá vendo? Vestir exatamente isso. Eu acho que é assim, gente Aí depois, a mansão do Garibaldi na floresta Ok, gente Vocês vão pro centro, vamos lá pro centro Usa a máquina pra virar fantasma E coloca a roupa de tubarão Eu acho que é primeiro colocar a roupa de tubarão E depois virar Agora, o que, que eu faço? Dança, né, gente? Não deu certo, com o Brasil Me explica isso Olha lá, eu fico meio. azul. Não entendi, Cupim do Brasil. Como é que faz isso? Tá, gente, deu um erro bui aqui. Parece que é. vestir o, o, o tubarão primeiro, depois virar fantasma e depois ir pro centro. Ou oh, será que não? Aí você, f... você melhor aqui, ó, gente Você fica sem as partes de baixo Sem um bumbumzinho, gente Mas eu tô com a roupa de tubarão Ah, retira o óculos, né, anta? Gente, eu sou muito... Anta, gente, eu nem vi, velho eu tô, eu tô pelado, gente, eu tô pelado não, eu tô invisível <risos> Me olha aí, ó <risos> Ai, gente, demais, dança de novo aí Porque parou, eu não mandei pra você parar de dançar, amigo Gente, eu tô dançando outro tubarão, velho Mas só que eu tô invisível, a parte de baixo Ele é estranho a parte de, de cima ficar assim, visível a cabeça da parte de baixo dançando, né Pelo menos a cabeça Tá visível, né, gente Pelo amor de Deus, né, misericórdia Só evangélico que a gente para com isso What? E aí, amigo Nossa, nem ligou pra mim, na moral É isso, gente Esse aqui é o tutorial do bug Dá certo oh, é. Usa a roupa de tubarão Veste a roupa de tubarão Só a roupa de tubarão, sem o óculos Eu tava com óculos, aqui eu não vi a sua minha e Dá licença, todo, todo vídeo eu falo que eu sou minha para sempre lembrar vocês que não é adicção ruim, tá, gente É porque eu sou minhope, tá É isso, gente Nossa, eu tô pobre Gente, misericórdia Faz algum código, faz alguma coisa como no Brasil,